Thank yeah. you. A paz do Senhor para todos vocês, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a missionária Lenise que está falando, estamos iniciando hoje uma campanha cujo tema se encontra lá no Salmo 90 e o versículo de número 17 e nós estamos nesta campanha exatamente para buscarmos a presença do Senhor para que Ele possa estar nos abençoando a, através daquilo que nós sabemos fazer, através da obra das nossas mãos. E temos certeza que esse Deus, que é poderoso, que é misericordioso, Ele sabe, Ele conhece a sua situação e a sua necessidade, e nós vamos estar exatamente é, orando, para que o Senhor confirme, para que Ele abençoe a obra de suas mãos. Eu não sei o que é que você consegue fazer, não sei se você, como, como mulher de Deus, se você faz um artesanato, se você faz alguma coisa na sua casa para estar arrecadando alguma verba, para estar ajudando no orçamento da sua casa. O que eu sei é que o Deus que servimos, Ele pode abençoar a obra das nossas mãos. Você que tem trabalhado, você que tem batalhado e não tem visto nenhum resultado, eu quero te convocar nessa tarde para estar juntamente comigo, orando ao Senhor, para que o Senhor venha abençoar a obra das suas mãos, para que o Senhor venha aprovar, venha abençoar, venha fazer com que você possa negociar com o que você faz, com a obra das suas mãos e arrecadar também é, verba para estar te ajudando no orçamento doméstico. Nós sabemos que hoje em dia a batalha é grande para se conseguir manter uma casa, manter uma família devido à situação do mundo atual, mas o nosso Deus ele continua sendo o mesmo, Ele continua... Sendo provedor, ele continua sendo Jeová-Giré, Deus de toda provisão. Então eu creio que através das nossas mãos, do trabalho das nossas mãos, nós temos condições não só de ajudar no nosso orçamento doméstico, mas também temos condições de ter o necessário para também ajudarmos na obra de Deus. Porque, se nós temos algum ganho, com certeza nós vamos também abençoar a obra de Deus, abençoar a igreja onde nós congregamos. Então, com certeza, é isso que nós vamos estar buscando. Que o Senhor venha abençoar, aprovar a obra das nossas mãos e fazer com que, com, com isso, com, esse, com essa obra que nós sabemos fazer através das nossas mãos, nós possamos também ajudar no orçamento da nossa casa e também ajudar a igreja, ajudar a, é, a estar também contribuindo para o bem da obra de Deus. Nós sabemos que hoje em dia tudo está difícil, tudo está muito caro, mas o nosso Deus é aquele que pode nos dar a bênção e a vitória que necessitamos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu quero já te convidar para estarmos orando, mas antes nós vamos estar lendo o versículo-chave, que é o nosso tema, que está no Salmo de número 90 e o versículo de número 17. Glória a Deus! Que diz assim, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Eu, quando esta campanha é lançada na nossa igreja, ou nos trabalhos que eu já fiz, na, no trabalho de mulheres, eu coloco nesta campanha o tema Quanto vale a sua mão. E nós usamos mãos, né, que fazemos com cartolina ou com qualquer outro papel, para estarmos entregando, né, para as pessoas, para que elas possam é, verificar quanto vale a mão delas, para que elas possam aprender a valorizar as suas mãos e também para que assim elas possam estar ajudando a obra de Deus. Mas como nós não estamos é, pessoalmente, então eu quero estar propondo para vocês que nesses dias que teremos de campanha, que serão três quartas-feiras, a partir dessa de hoje, nós vamos estar orando e vamos estar analisando quanto vale as nossas mãos. E o que podemos fazer com as nossas mãos. Para também estar ajudando a obra de Deus na face da terra. Você que sabe quanto a sua mão vale. Você que sabe o quanto você precisa das suas mãos. Então, seja grato a Deus pelas suas mãos. Seja grato ao Senhor porque o Senhor tem te concedido mãos. Para que você possa... Trabalhar com as suas próprias mãos E ajudar A obra de Deus De repente nós podemos falar ah, Mas eu não posso é, Cooperar com a igreja Onde eu congrego Eu não posso dizimar, eu não posso ofertar Porque eu não tenho nenhum ganho Mas de repente você pode é, Saber, você sabe fazer alguma coisa Você sabe fazer um bolo Você sabe fazer um pão você sabe costurar Você sabe é, De alguma maneira usar as mãos Para fazer algum trabalho E através desse trabalho Você pode estar arrecadando O necessário para você Ajudar a manter a sua casa E também ajudar A manter a obra de Deus Na face da terra Ajudar o trabalho missionário E o Senhor Ele, ele é provedor só que nós temos que fazer a nossa parte, para que ele possa fazer a parte dele. E procurarmos fazer da melhor maneira o que nós sabemos fazer. De repente nós sabemos fazer, mas não fazemos, é, não caprichamos naquilo que fazemos, fazemos de qualquer maneira e por isso nosso trabalho não é muito bem avaliado, aliás, não tem muito valor. Mas quando você faz o que você sabe fazer, e você sabe fazer muito bem feito, olha, qualquer pessoa vai dar valor àquilo que você sabe fazer. Então, você que não sabe ainda fazer nada, que você possa arrecadar algum dinheiro para ajudar no orçamento da sua casa. Comece a partir de hoje a orar e pedir ideias para Deus. Comece a pedir, Senhor, me dê uma ideia. Né? Me dê uma ideia para que eu possa fazer alguma coisa, que eu possa arrecadar para ajudar na Tua obra, para ajudar na Tua casa e ajudar também no orçamento da minha casa. Se você começar a orar juntamente conosco, eu tenho certeza que o Senhor vai te dar ideias. Ou renovar a ideia que você já teve, que depois você deixou de lado. De repente o Senhor até já te deu algumas ideias, mas você pegou e devido aos acontecimentos atuais, devido a tudo que você passou, você esqueceu aquela ideia lá, deixou lá no canto. E nós estamos nessa campanha na nossa igreja, que é a campanha de 12 dias de, de oração para 12 meses de bênção, de vitórias. E esses dias o Senhor falou, meu coração, nós estamos nessa campanha desde o do dia 1 do ano, o Senhor falou que através dessa campanha, Ele falou ao meu coração que Ele iria desentulhar, desentulhar muitas coisas que estavam entulhadas, que as pessoas nem estavam vendo, nem estavam percebendo, mas Ele iria desentulhar muitas coisas que estavam entulhadas. De repente você sabe bordar muito bem, você não tem bordado, não tem bordado mais, e você achar não se usa mais bordar. Quem diz que não? O bordado é, é, é, é algo assim, é um artesanato que tem muito valor. De repente você sabe fazer um crochê, você sabe fazer um tricô. E você acha que isso daí não tem valor? Com certeza que tem. Faça bem feito, faça o melhor que você puder. E com certeza Deus vai se encarregar de te abençoar. Você faz muito bem um bolo, você faz muito bem... Uh, um doce, né? Tem pessoas que são especializadas em fazer docinhos para festas Outras, o Senhor dá sabedoria para fazer uh, bolos caseiros Bolos para que as pessoas que às vezes não conseguem mais fazer Ou não tem condição, ou não sabe fazer Para que elas possam comprar de você e assim você vai abençoar a pessoa e você também vai ser abençoado. Glória a Deus. De repente você trabalha com faxina. E você parou de trabalhar. Não, não, não, não tem encontrado mais serviço. Porque com a pandemia as coisas mudaram muito. Mas nós vamos estar orando hoje para que as portas se abram para você. E para que o Senhor possa abençoar a obra das suas mãos. Seja o que for que você sabe fazer e que você está fazendo, mas não, não tem obtido é, sucesso nas vendas, você não tem conseguido divulgar o seu trabalho e você não tem conseguido ganhar o necessário para que você possa continuar trabalhando. Ou então as pessoas ainda não sabem que você... É, é capacitado para fazer isso. Então nós vamos estar orando para que você seja descoberto pelas pessoas, para que você é, seja é, valorizado pelas pessoas e que você possa ter sucesso no seu trabalho, no trabalho das suas mãos. Glória a Deus! Eu conheci conheço mulheres de Deus cujas mãos Olha, são especiais. Elas fazem cada coisa, cada trabalho com as mãos. E você fica assim, pasmo de ver como elas trabalham no artesanato. Como Deus deu a elas capacidade e habilidade. Coisa que nós nunca, nem sequer imaginamos que possa ter alguém que faça. De repente Deus te dá essa capacidade. Então nós vamos estar orando exatamente para isso. Nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Nós vamos estar orando para que o Senhor possa estar abençoando as mulheres que não podem trabalhar fora. Porque de repente tem criança pequena. Ou então já estão de uma certa idade que não conseguem mais trabalhar fora. Então nós vamos estar orando para que o Senhor te capacite. Para que você possa ser bem sucedido, bem sucedida com o trabalho das suas mãos. Isso vale só pra, não vale só para mulheres, não, vale para homens também. Porque existem homens que trabalham maravilhosamente. Sem precisar estar trabalhando numa firma, eles têm condições de ter o seu próprio sustento. Mas de repente tudo para, né? Parece que as coisas não andam, não há encomendas, não, não chega nenhuma encomenda. Não, ninguém, ninguém ainda te descobriu. E nós vamos orar para que o Senhor te faça ser conhecido através do trabalho das suas mãos. E que você possa obter contratos, que você possa obter é, é, ser contratado por pessoas que realmente paguem. E ser valorizado naquilo que você sabe fazer Sabe trabalhar com as suas mãos Glória a Deus Louvado seja Deus E vamos orar para que o Senhor venha Abençoar as nossas irmãs que costuram De repente você não faz nada disso Mas você passa muito bem uma roupa E você também pode ser contratado para passar roupa Você também pode ser é, pode alguém que precisa passar uma roupa te pedir para passar, e quando souber que você passa tão bem uma roupa, pode te contratar para passar pelo menos a roupa dela. E aí você vai ganhar um dinheirinho em cima disso, com certeza. Então são coisas mínimas que nós precisamos é, valorizar. Nós, primeiramente, precisamos valorizar o trabalho das nossas mãos e fazer da melhor maneira possível. E então aí o Senhor também vai estar nos valorizando através da nossa oração. Ele vai estar nos encaminhando e nos abençoando e fazendo com que as pessoas nos descubram. E nós vamos poder estar ajudando no orçamento da nossa casa, ajudando a, na, na, nas obras assistenciais da igreja e ajudando também é, a manter a casa de Deus. Porque a casa de Deus dá despesa, né? Temos água, luz, telefone, internet, várias coisas que nós precisamos pagar e às vezes não conseguimos pagar tudo porque está tudo, o valor está muito alto. Mas se todo o povo de Deus começar a usar a, a capacidade que o Senhor deu para fazer Aquilo que o Senhor te capacitou para fazer, com certeza você vai ter para você e vai ter também para a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler também com você no livro do, do Eclesiastes. No livro do Eclesiastes, nós vamos estar lendo para confirmar esta para confirmar este tema que o Senhor nos deu. Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 10, que diz assim, Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Primeira parte do versículo. Diz, tudo quanto te vier as mãos para fazer. Faz-o conforme as tuas forças. Use as tuas forças para fazer o melhor. E então você vai ser valorizado por Deus. Você vai ser valorizado pelas pessoas. E você vai conseguir é, se manter e também manter o orçamento da sua casa, ajudar nas despesas da casa de Deus através do trabalho das suas mãos. E valorize as suas mãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Que você possa meditar no versículo 17 do Salmo 90 e no... Capítulo 9 do Eclesiastes, no versículo de número 10, a última parte, aliás, a primeira parte do versículo. Glória a Deus. Davi, ele não sabia ainda usar armas de guerra, ele não era guerreiro, ele era pastor de ovelhas. Que coisa tremenda, né? Ele era pastor de ovelhas. E seu pai mandou que ele fosse levar... É, alimento para os seus irmãos que estavam... Numa guerra... Contra os filisteus. E Davi chegando lá na, no acampamento... Ele verificou... Que havia um homem... De quase três metros de altura... Que estava... Ameaçando e afrontando... A Deus... E ameaçando, ameaçando o exército de Israel Davi ficou ouvindo E aquele homem ele se aproximava todos os dias Todos os momentos em que os filisteus se ajuntavam para ir contra Israel Aquele homem ia na frente ameaçando E pedindo para que um homem do meio do exército de Israel Viesse enfrentá-lo e desfazendo do exército de Israel, querendo dizer que eles não tinham condições de enfrentá-lo, porque ele era homem de guerra, ele era valente, ele tinha todas as qualidades de um guerreiro. E no meio do exército de Israel, todos estavam com medo, com medo, ninguém tinha coragem de enfrentar aquele homem. Até o dia que Davi chegou e ouviu as afrontas daquele homem. Então, Davi falou, não, isso não vai ficar assim. Eu vou enfrentar este homem. Davi se aproximou do rei Saul e falou, olha, eu vou enfrentar este homem. Saul falou, Meu, mas como? Você ainda é uma criança, é uma adolescente, começa a enfrentar um homem que tem vários anos de experiência de um guerreiro. O homem... Sabia usar muito bem a espada, sabia muito bem usar as armas de guerra, mas Davi não, não tinha experiência com arma alguma, a não ser com uma funda. Porque é a arma que ele usava para estar se defendendo dos animais ferozes, quando eles queriam atacá-lo ou atacar as ovelhas do rebanho de, do pai dele que ele cuidava. Então, ele usava exatamente uma funda, que era ah, um, um pedaço de, de, de, de couro, que no meio, assim, se colocava pedra de, de ribeiro e rodava, assim, com as mãos e depois atirava. Na minha terra, as crianças chamavam isso de atiradeira. Então, Davi falou, não, eu vou, sim, eu vou lutar contra esse gigante, porque... Deus já, já, já me ajudou a. a eu consegui matar um leão, eu consegui matar um urso. E eu vou conseguir acabar com esse homem. Saul não queria deixar, ninguém queria deixar, mas Davi insistiu. E começou a vesti-lo com, com as suas vestes de guerra, com as suas armaduras. Davi vestiu todas as armaduras de Saul falou: não. Isso daqui não é pra mim. Não consigo nem andar com isso daí. Ele falou, vou usar as minhas minha própria arma. Só que eu vou lutar contra esse gigante. Olha a coragem. Precisamos pedir para nós, nesse tempo, a coragem de Davi. E a palavra de Deus diz que Davi se preparou. Preparou a sua funda, preparou as pedras. Ele sempre tinha uma... Uma mochilinha assim do lado Uma alfoja assim do lado E ele levava aquelas pedras com ele E aquela arma que ele não Não se separava dela E quando o Filisteu ouviu dizer Que, que havia um homem naquele exército Que ia enfrentá-lo Ele ficou pasmo Porque ele pensou que nunca ninguém ia ter coragem E de repente Davi é, não se acovardou Não ficou com medo Ele simplesmente se apegou A sua arma E foi ao encontro do filisteu E o filisteu já veio Espraguejando, já veio xingando Chamando ele de Falando que ele não era nada Que ele era apenas um sei lá o que E Davi continuou Caminhando ao encontro dele e Davi disse para ele, você vem a mim com, com, com espadas, com, com paus, você vem até mim é, com armas, mas eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos. Glória a Deus. E ele foi se aproximando até que quando chegou um certo ponto, foi o um momento em que... Davi se preparou e antes que o gigante pudesse acertá-lo, ele atirou a pedra. E a pedra foi se cravar exatamente na fronte do filisteu e ele caiu. E aproveitando que ele tinha caído, Davi pegou a espada que estava nas mãos do filisteu, cortou-lhe a cabeça... E aquele homem nunca mais afrontou o exército de Israel Porque Davi, mesmo sendo insignificante Mesmo sendo pequeno Mesmo sendo um adolescente Ele enfrentou aquele gigante E fez aquilo que o exército todo de Israel não conseguiu fazer Que é acabar com aquele homem E fazê-lo parar de afrontar o exército do Deus vivo. Glória a Deus. Então, muitas vezes nós também somos humilhados e somos afrontados. Porque não temos como, ah, muitas vezes, ajudar em casa. Não temos como ajudar a casa de Deus. Gostaríamos de fazer alguma coisa. Davi sabia que tinha que fazer alguma coisa. Mas... Ele usou o que ele tinha. Ele usou a arma que o Senhor tinha é, dado a ele a habilidade para usar. Então, de repente, você quer fazer alguma coisa, mas você não tem nenhuma capacitação, você não, não aprendeu, ah, não, fez, não fez grandes cursos, não aprendeu assim ah, numa faculdade, mas você aprendeu, de repente, com a sua mãe aprendeu, com alguém da sua família... Ou aprendeu... Numa escola de artesanato... Use... A arma que você tem... Use... O que você sabe fazer... E com certeza... Deus vai te abençoar... E você vai poder ajudar... Não somente... A manter a sua casa... Mas também a te manter... E a manter... Alguém da sua família... Que precisa... E manter, ajudar a manter a casa de Deus. Que está sempre precisando. Use a arma que você tem. Você não precisa fazer alguma coisa. Que você não está acostumado a fazer. Mas faça o que você sabe fazer. E sabe fazer bem. Sabe fazer bem feito. E Deus vai estar te abençoando. De uma maneira toda especial. Glória a Deus. Use as armas que o Senhor te deu. Não queira usar. Uma arma que não é sua Que você não tem Nenhuma experiência Em usá-la De repente você está vivendo uma crise Como aquela mulher Lá de Segunda reis né? Aquela mulher é, De Segunda reis capítulo 4 Ela está vivendo Uma crise Porque o marido Havia morrido tinha deixado ela, mais dois filhos. Só que o marido deixou também uma dívida. E naquele tempo, se o homem morresse e deixasse dívida, seus filhos eram levados como escravos para trabalhar para aquele credor até pagar a dívida. E era isso que ia acontecer com aquela mulher. Se, eles, se ela não tivesse procurado o homem de Deus, Eliseu, a palavra diz que uma das mulheres, das mulheres dos filhos dos profetas. Ela clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo é morto e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar meus dois filhos para serem servos. Era essa a lei. E aquela mulher não tinha meios para pagar aquela dívida de jeito nenhum. E Eliseu olhou para ela. E Eliseu disse, Quê? que tinha eu de fazer? Declara-me, o que é que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa. A não ser uma botija de azeite era a única coisa que aquela mulher tinha em casa, uma botija de azeite. Ela não tinha mais nada em casa. Então Eliseu olhou para ela e disse, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e comece a colocar o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Uma das qualidades dessa mulher que eu admiro é a obediência. Ela obedeceu a voz do homem de Deus. Ela fez tudo conforme o homem de Deus falou. E às vezes o nosso erro é que o Senhor fala conosco, Ele nos dá estratégia, Ele nos dá direção, mas nós queremos fazer do nosso modo e não queremos obedecer a voz do Senhor. E por isso não conseguimos. Não conseguimos ter vitória, não conseguimos ser bem-sucedidos, porque não fazemos como o Senhor manda. Então aquela mulher foi, fez tudo do jeito que Eliseu falou, ela e seus filhos e se trancaram em casa. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção para esta, a, para esta parte em que ela obedeceu a voz de Eliseu, que falou, olha, se tranca na sua casa, você e seus filhos, fechem as portas e comecem a deitar azeite, quer dizer, a despejar o azeite nas vasilhas que foram emprestadas. Houve ali um trabalho em equipe daquela mulher juntamente com seus filhos. E houve obediência também em equipe. E aconteceu o que diz a palavra de Deus, que aquela mulher se trancou na sua casa juntamente com seus filhos que já haviam arrecadado as vasilhas. E ali ela começou a deitar azeite naquelas vasilhas. Eles se trancaram dentro de sua casa. Eles não ficaram na rua falando. Ah, eu consegui isso. O homem de Deus falou isso. O homem de Deus falou aquilo. Que hoje a primeira coisa que, que acontece quando Deus fala. É a gente sair espalhando para todo mundo. E nem sempre é, é para espalhar. E a casa. O cuidado que temos que ter. De deixar trancado. Aquilo que o Senhor nos falou. E não ficar... É... Abrindo A nossa casa Para qualquer um entrar e ficar De repente falando coisas que não interessa para Deus Ou falando da vida dos outros Então aquela mulher obedeceu E a palavra de Deus diz que ela conseguiu encher todas as vasilhas E depois que ela terminou de encher todas as vasilhas Ela perguntou se tinha ainda mais um vaso e os filhos falaram, não, acabaram-se as vasilhas. E aí o azeite parou. E aquela mulher outra vez, ela usou de obediência. Ela foi até o homem de Deus. Se ela fosse uma, uma outra pessoa, ela poderia ter ela mesma tentado resolver aquela situação. Mas ela voltou até o homem de Deus. E disse para o homem de Deus que tinha feito tudo como ele tinha mandado. Então Eliseu perguntou para ela... Eliseu falou para ela, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que coisa, hein? Como o Senhor resolve a nossa situação quando nós nos colocamos na presença dEle para pedir direção e dispostos a obedecer o que Ele fala. A palavra de Deus diz que aquela mulher vendeu o azeite, pagou suas dívidas e ela e os filhos viveram do resto. E eu creio que ela foi uma grande empresária do ramo de azeite, porque o azeite naquela época valia muito, tinha muito valor. E ela não conseguiu apenas um litro, dois litros de azeite, mas foi muitos litros de azeite. Então daria para ela pagar a dívida que o marido deixou e ainda viver do resto sem precisar deixar que os seus filhos fossem levados como escravos. E pode-se manter a ela e a seus, a seus filhos. De repente Deus tem algo de especial para você através dessa, desse trabalho que você consegue fazer com as mãos. Desse artesanato, dessa costura, né, desses bolos, desses biscoitos, né? Tem aqueles biscoitos que o mineiro fala. Mineiro, é, a gente aqui, aqui, aqui no, em São Paulo, a gente fala bolacha, né? A gente fala. É, vários outros nomes, mas o mineiro, ele fala biscoito. biscoito. O carioca também fala biscoito. Então, a. Olha. Tantos biscoitos que eu já vi pessoas fazerem, que hoje em dia não existe mais. Porque as receitas sumiram, porque as pessoas se acostumaram a, a somente comprar pronto, ninguém quer ter trabalho para fazer. Mas tem cada biscoitinho que se faz em casa que é maravilhoso. Que nem todo mundo sabe fazer, nem todo mundo tem condição de fazer. Então. Faça o que você sabe. Tem gente que sabe fazer suspiro, não faz mais. Porque hoje em dia você compra suspiro aí em qualquer lugar. Só que não é igual aqueles que se faz em casa. É diferente. Faça o que você sabe fazer. E ore ao Senhor. E passe para frente. E Deus vai estar te abençoando e vai estar confirmando a obra das suas mãos. Daqui a pouco eu vou estar orando. E no momento em que eu estiver orando, eu quero que você coloque assim as suas mãos. Porque eu quero pedir para que o Senhor visite as suas mãos. E que Ele visite também a sua mente, o seu coração. E que a partir de hoje ele te dê estratégias. Te dê sabedoria. Para que você possa usar as suas mãos. Para te manter. Manter a sua casa. Manter a sua família. E manter a obra de Deus. Glória a Deus. Vamos estar orando. Você que desejar nos ajudar na nossa transmissão. Eu creio que está aí a nossa chave Pix. Que você pode estar... Usando para fazer sua doação está também a nossa conta poupança E também o nosso superchat que você pode estar usando É só você querer e poder nos ajudar E certamente o Senhor vai estar te abençoando Porque é para transmitirmos a palavra de Deus Não é para nós, é para nos ajudar nas despesas que temos Com a, as lives e eu tenho certeza que o Senhor vai estar te abençoando mais e mais. E eu quero agradecer a todos que têm nos ajudado. O pouquinho que você nos ajuda, o que você é, doar, já vai nos ajudar. a, De repente, a inteirar uma conta, a, a estar comprando a nossa webcam que nós precisamos para a transmissão da noite. Então, você fazendo isso vai estar nos ajudando. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando então, vamos estar clamando ao Senhor, avisando que logo mais, às 20 horas, estaremos ali na nossa igreja, o Brasil para Cristo, no Parco Olímpico, onde meu marido, o pastor Joaquim, juntamente comigo, a nossa família e todos os irmãos ali, vamos estar participando da campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Glória a Deus, tem sido bênção na nossa vida, nós estamos nesta campanha de, de, de oração desde, desde o primeiro dia do ano. E graças a Deus o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Todos os dias estamos ali para a glória de Deus juntamente com os irmãos. E creio que o Senhor tem bênçãos especiais. Para aqueles que ali comparecerem A nossa igreja, ali no Parque Olímpico Fica situada A rua Doutor Israel Vieira Ferreira Número 33 Antiga Rua 24 Então você é o nosso convidado especial Compareça De repente hoje na sua igreja não tem culto Você pode estar ali orando Juntamente conosco Você pode comparecer ali Que você será bem recebido Não importa a sua denominação Nós vamos estar ali para... Estar orando juntamente com você. Amém? Glória a Deus. Então vamos estar orando. Vamos estar colocando diante do Senhor o desejo do nosso coração. De poder usar o trabalho das nossas mãos. A obra das nossas mãos. Para abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E a obra de Deus que tanto precisa. Coloque as suas mãos dessa maneira. E diga comigo, Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te louvo pelas minhas mãos, as quais o Senhor me deu. E eu te peço, nessa tarde, que o Senhor venha capacitar mais e mais as minhas mãos para que eu possa fazer o que já aprendi, ou que ainda vou aprender com as mãos, trabalhos que possam me manter, manter a minha casa, manter a minha família, e manter também, ajudar a manter a tua obra na terra. Me ajuda, Senhor, me capacita. Me dá inteligência. Me dá sabedoria. Me ajude. A criar. Me ensina a criar. Eu te peço. Que abençoe. O que eu já sei fazer. E que eu vou começar a fazer. Estive parada. Parado. Mas vou começar a trabalhar com as minhas mãos. Para que eu possa também contribuir com a Tua obra na terra. Me ajuda, Senhor, que eu possa contribuir com missões, contribuir com as despesas da Tua casa e também com as despesas da minha casa. Eu Te peço e eu Te agradeço em nome de Jesus e peço que o Senhor confirme a obra das minhas mãos. Confirma, Senhor, a obra das minhas mãos. Me ajude a fazer para que eu possa ajudar a tua obra a crescer cada dia mais e a minha família ser abençoada. É no nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço. Confirma, Senhor, confirma, confirma, Deus, a obra das minhas mãos em nome de Jesus amém amém glória a Deus, que Deus te abençoe que Deus te conceda graça força, sabedoria, entendimento discernimento conhecimento e que você possa ser especialista naquilo que o Senhor já te ensinou a fazer e naquilo que você vai começar a fazer, que você faça com amor e faça o melhor para a glória de Deus. Deus te abençoe. Estou encerrando nesse momento essa transmissão, avisando que logo mais a zero hora, em nome de Jesus estaremos novamente de volta com a live. Ore comigo, missionária Lenísia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja. Que o Espírito Santo de Deus que aqui está comigo possa estar também com você e fazer uma grande obra ainda esta tarde na sua vida, na sua casa e na sua família. Glória a Deus, que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.